Fala galera, eu sou Maicon Gomes, seja bem-vindo ao nosso canal E hoje a nossa aula vai ser sobre intervalos Então, eu vou estar usando aqui hoje o PDF de apoio do Carlos Almada, que é a Harmonia Funcional tá? E aí, se você quiser dar uma pesquisada no Google, dá uma olhada aí Carlos Almada, Harmonia Funcional Esse é um livro muito bom de harmonia e eu vou estar usando ele de apoio hoje Então vamos lá Segundo ele aqui, o intervalo na música, ele é a medida da distância, que separa dois sons. Como assim? Vamos lá. Vou pegar aqui o violão aqui a gente usar de exemplo. A distância que a gente tem entre uma nota e outra. Então, ó, aqui na segunda corda aqui, contando de baixo para cima, ó, segunda corda, ela é afinada em Si. Lembra da aula passada que eu falei da escala cromática? Então, se a gente pega aqui a próxima nota, já é o Dó, correto? na segunda corda a distância desse dó para a próxima nota que vem antes ou depois dela se chama o intervalo então por exemplo se eu pego o dó aí eu tenho a próxima nota dó sustenido eu tenho um intervalo e se eu tenho a próxima nota ré eu tenho outro intervalo então vamos trabalhar aqui dó Dó sustenido e Ré. Beleza? Olha só. Do Dó pro Ré, eu tenho um intervalo de segunda. Nesse caso aqui, o um intervalo melódico. tá? Já vou explicar por quê. Do Dó pro Ré, eu tenho um intervalo de segunda. Segunda maior. Porque a distância entre essas duas notas é de um tom. Do Dó para o Dó sustenido ou eu posso também contar como Ré bemol nesse caso aqui se eu tiver voltando é bemol se eu tiver subindo é sustenido então do Dó para o Ré eu tenho uma segunda maior do Dó para o Ré bemol nesse caso aqui vamos contar como bemol eu tenho um intervalo de segunda menor tá bom então ó Dó Ré um intervalo de segunda maior Dó Ré bemol Segunda menor, beleza? Agora vamos lá do dó pro mi, ó. Dó pro mi. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a conta aqui no dedo, ó. Dó, ré, mi. Então inter... tem um intervalo de terça, de terça, tá bom? Ó. Dó, mi, intervalo de terça. Agora do dó pro fá, vamos lá, ó. Dó, Ré, Mi, Fá. Um intervalo de quarta. Dó, Fá. Um intervalo de quarta. Do Dó para o Sol. Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Um intervalo de quinta. Está vendo como é fácil de achar os intervalos? Um intervalo de quinta. Dó para o Lá. Ó. Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Intervalo de sexta. Então, o intervalo de sexta. Do Dó pro Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Intervalo de sétima. Tá vendo? Muito fácil, né? Agora, se for do Ré, se eu quiser saber a quinta do Ré, a terça do Ré, eu, em vez de contar, começar pelo Dó, eu vou começar pelo Ré. Então, eu tenho aqui ó, Ré, Mi, Fá. A terça do Ré é o Fá. Se for terça maior, eu tenho que observar o intervalo da terça maior, que são de dois tons. Se for terça menor, é um tom e meio. Ok? A quinta do Ré, quem é? Então, eu vou começar a contar pelo Ré. Ré, Mi, fá, sol, lá, a quinta do ré é o lá. A sexta do ré, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então a sexta do ré é o si. Sempre observando os intervalos, nós temos que obedecer os intervalos, tá? De tons e semitons. Se você não sabe o que é tom e semitom? Comenta aí embaixo, deixa aí perguntando, que aí eu vou fazer um vídeo só explicando sobre tons e semitons. Tá bom? e isso a gente pode usar para qualquer para qualquer nota eu posso saber por exemplo pegar o sol eu tenho uma nota sol agora como fundamental se eu quero saber quem é a terça de sol eu vou fazer a mesma coisa ó em vez de começar contando pelo dó começa a contar pelo sol então é sol lá si tá vendo a terça de sol é si se eu quiser saber a quinta de sol ó sol lá si dó Ré. então a quinta de sol é o ré se eu quiser saber a sétima de sol sol lá si dó ré mi fá tá vendo é só contar essa é a nossa aula sobre intervalos se você gostou do conteúdo comenta aí ativa o sininho compartilha para todo mundo se inscreve no canal vambora valeu até mais